Oh my god, que fome. Nossa, minha barriga tá roncando demais, tô virando do avesso. Já sei, vou pedir uma pizza que não tem erro. Só que vou ter que pedir pizza em inglês, né? Um telefone. Bom, eu sou craque no inglês, eu manjo muito, então vou pedir pizza pelo telefone in em inglês. Vamos lá, então. Deus que me abençoe. Vamos ver. Oh. This is Stephanie speaking. How may I help you? É. Hi. Uh, oh my god, me ajuda. Uh, I want a pizza. Uh, hurry, hurry, very hurry. I'm sorry, hurry? Uh, yes, é uh, fome, né? Uh, empty stomach, no food in stomach. Oh, you mean hungry, hungry, right? Ah, hungry, hungry. É muita hungry, H hungry pra caramba. And what kind of pizza? Kind? Kind? Ah, kind é tipo. Ok. I want a fitness pizza. Fitness pizza. I am, I am very strong. Very strong. Alright, a, fit, a fitness pizza. Tá caindo o cabelo aqui. Ok. Ah, essa foi muito fácil. Foi muito fácil pedir pizza no telefone. Very easy. Eu já sabia que eu era capaz de fazer isso. Batata! Isso é batata para mim! E doce ainda! Sweet, sweet potato! Sweet potato! Ok! Your, your order is on the way, alright? Thank you very much! Bye bye! Ok! Thank you very much! Thank you! Ah, agora é só esperar a minha pizza e sair dessa larica! Aí Chegou minha pizza! Vamos ver aqui! O quê? Uma batata doce? What's up, learners? Vamos ver o que se passou aqui. Bom, no início da conversa, a atendente da pizzaria disse This is Stephanie speaking. How may I help you? Ou seja, essa é a Stephanie. Como eu posso te ajudar? Para se identificar quando você estiver falando ao telefone, você diga This is, o seu nome, e depois speaking. Esse é o Junior falando, por exemplo, this is Junior speaking. E depois ela fala assim, how may I help you? Que significa, como eu posso te ajudar? Essa é uma boa, se você trabalha em uma empresa atendendo o telefone, ó. This is speaking, right? Então repete aí comigo agora, usando as suas informações, o seu nome. Então vamos lá. This is Junior speaking, how may I help you? Fala aí com o seu nome. Very good. Depois, o nosso querido aluno Jefferson confundiu a palavra pressa, hurry, com a palavra fome, hungry. Então, hurry é pressa e hungry é fome. O Jefferson pediu a pizza dizendo, I want a pizza. I want a pizza. Ele usou o verbo querer, want. Mas quando você for pedir algo em inglês, não diga I want, mas diga assim I would like. Porque o want soa meio rude, sabe? Tipo, eu quero, tipo, eu tô mandando, eu tô pagando, então eu quero. Alguma coisa desse tipo. Então use I would like e a comida que você quer. Então, por exemplo, I would like a pizza. Eu gostaria de uma pizza. I would like a pizza. Repeat after me. I would like... Inventa uma comida aí na hora. Yes. No final da conversa, a Stephanie disse Your order is on the way. Your order is on the way. Ou seja, o seu pedido está a caminho. Então, order é pedido e on the way significa a caminho. Ok? Your order is on the way. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui neste canal, com o aluno Jefferson e outros personagens, você sabe o que tem que fazer, não é? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui pra mim e também deixa o seu like pra o quê? Like para ficar feliz e também não se esquece de se inscrever neste canal e de compartilhar esse vídeo com mais um amigo porque assim você leva conhecimento para o seu país. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Oficial, porque lá eu posto muitas outras dicas de inglês e também compartilho um pouco mais da minha vida ali no meio da bagunça, alright? Vou deixar linkado aqui outros vídeos do Jefferson e outros personagens para você dar uma conferida também, ok? So that's it for today, thank you very much for watching e lembre-se, See you around! Bye! Let's eat right now, I'm hungry!